E aí galera do canal, aqui é o Zubit e hoje estamos com mais um vídeo E hoje eu vou ensinar vocês a como deixar um Digimon mais um, mais dois, mais três, mais quatro E vou explicar pelo menos tudo que eu sei, não quer dizer que eu sei de tudo E tô mais querendo ajudar vocês, no caso, entendeu? Então vamos lá Primeira coisa, vocês vão vir aqui, é, lista, cadê a lista? Rose, list, vocês vão ver seus Digimons no caso. Então, gente, para quem tá vendo, tô com 4 megamon no caso. Tem 4 Omegamon, tudo. Tô... Só que tem um Omegamon meu que já finalmente bateu amizade no 30. Aqui, ó, Friendships. Tem que é, 300, tem que bater 300 de amizade. Qual são os monstros que tem treino de amizade? Deixa eu ver, o Mon. tá longe de 300. Deixa eu ver esse outro. Tá longe de 300. Cadê esses dois? Eu acho que esses dois é o que está mais próximo de 300. Então, o que vão fazer? Vamos mandar esse nosso Warver irmão para a roça. Eu vou dar uma arrumada nessa casa aqui depois, nesse meu celeiro porque tá feio. Vamos ver aqui em lab, é, lab, que é o laboratório, ou o berçário, como eu gosto de chamar. Vamos vir aqui em sec, é, Reset Chart. Algo assim. Vocês vão pegar dois mãos megas. Eu não tem que estar tá com a amizade no 300, principal no nível máximo que eu recomendo cadê ele aqui? eu recomendo estar no nível máximo outra copa, mas a animidade de 300 e vamos pegar outro que vai virar de material quem vamos mandar para a roça? vamos mandar esse WarGreymon aqui tá coisa sobrando 0, 0, zero, zero tem 30 de amizade vou mandar esse um WarGreymon que já tem repetido vamos mandar um pra aqui para roça ah, viu Deu um Digimon mais um aqui, ó, no caso. Não tá no nível, nível máximo, só que só tem. Mas ele tem os 300 de amizade feito. Então vamos lá ver. Aqui é tudo, tudo bonitinho. Vamos ver que Digimon vai vir. Não vai vir o Digimon da, da classe do Omegamon, que é o Gabumon, o Agumon, é assim. Só que tem o um porém. Opa! Então, porém, quando tá de mais dois pra cima, ele vai vir o mesmo Digimon da mesma árvore evolutiva dele. Então, pra você conseguir um Digimon da. da... pra não vir o Digimon aleatório, você tem que ser o Digimon da mesma classe, no caso. Então, vamos lá. Não. Ush, bonitinha. Pou, chocou. Desse olho aqui. Pô, esse olho. Quais são as árvores evolutiva Eu não sei. Aqui, ó. Ele pode virar um desses dois monstros. Desse... Eu vi essas evoluções. Eu quero isso aqui, hein? Beleza, pode vir. Já um desses dois, no caso, beleza? Ó, tem o Black Agumon. Black Agumon seria uma boa pra mim, no caso. Então vamos ver. Como eu tenho um pouquinho de, de Stone aqui, vamos vir aqui, ó. Vamos gastar uma de evolução nele. Nossa, 12? Nossa, pesado, hein? Vamos lá. A gente já sabe de que árvore ele vai vir tô rezando que vem da árvore do Black Agumon e ele veio da não vi vamos lá olhar agora de que árvore ele veio ele veio da árvore do Black Agumon então agora vamos ver se ele vai vir do Black Agumon ele veio aqui ó ele continuar essa evolução certo pode vir qualquer um desses três certo então vamos lá ver eu acho que eu ainda tenho eu ainda tenho stone para fazer isso Vamos ver 24, falta duas Vamos dar uma farmada dessas duas Stone aqui rapidão só para mostrar um conteúdo para galera Para galera não ficar sem conteúdo Especial Rosemon. Vamos, vamos criar uma ptzinha aqui <coughs> Vamos ver se a galera vem, vamos lá Mostrar tudo Esse Digimon eu vou tentar deixar ele na Mega para poder evoluir, desenvolver ele logo para poder fazer deixar ele mais dois logo entendeu gente? então meu foco de evolução será esse Black esse Tijon eu espero que venha o Black Agumon se vier o, o, o aquele que, que virou o Dave mon, que dá para virar o Piedmon também é uma boa, o Piedmon não é nada ruim eu quero o Piedmon eu quero o Belzerdemon tá, ah não, ali não dá para ver o mon, mas tudo bem Vem umas árvores evolutivas legais, no caso. Então, vamos lá. Tá, vamos lá, vamos ver. Pum, pum. Vamos, gente, vamos, gente. Vamos, vamos, vamos. fazer uma batalha rápida, no caso, aqui, só para mostrar para vocês como é que funciona. Beleza, gente? E vamos torcer que vem um Digimon legal. Gente, lembrando, eu não sei muita coisa de Digimon. Tudo que eu tô aprendendo, toda uma lida no site do Digimon links que é www.digimonlinks.com.br esse é o site que eu tô entrando para descobrir as coisas, aprender um pouco tudo Descubrir um pouco e o Digimon aqui tá muito fiel ao anime e tá classe de forças Tem, então que o meu foco é pegar os Cavaleiros Le Le Leais, que é o os Knight lá, são 13 só que agora são 14 folks. eram 13, agora é 14 esses são os Digimon principais ou os, os imperadores de Shimundo lá, que são aqueles quatro lá, que é o Piedmon, o Pinochelmon, o Metal e o outro é o.. esqueci o nome do outro. Então vamos lá. Acabar com isso aqui, bora, bora, bora. Tá aqui, trovão. Não, não, trovão, ou... ah, eu que trovão. Tá usando trovão? Ah, os caras estão gastando muito esquio à toa, cara. Vamos dar hit básico, é foda. O nego que é iniciante... Hum. Ela é forte. Não esquece. ela é forte. O nego que é iniciante dá gastando estamina à toa. Salve a p. Vamos, guarda AP, amigo. Dá hit básico, dá hit básico. Dá hit básico, salva. Porque no próximo vai é ser embaçado. Vai precisar de AP no próximo. Vamos, vamos. Nossa, velho. Tu pede pra guardar a pi o cara gasta. Pelo amor de Deus. Ah, era o boss. Esquece. Era o boss. Eu, que, eu fiz caga, caquita. Desculpa, gente. Eu tava aqui distraído falando, nem prestei atenção, gente. Ganhei três dominó. Bem, bom. Bom, bom, bom, bom. Já vou saber até com o que, que eu gastei esses dominó agora. Vamos! Eu preciso de dois. Será que eu peguei as duas stones que eu precisava? Peguei. Seis stone que eu precisava. Como é três de Tudo tudo. Completou. Vamos lá retirar essas Ah, tem quest para completar. Cinco stone, Boa. Beleza. Aqui tá tudo completo. Tudo completo aqui? Tá. Aqui tá tudo. Aqui não tá completo. Aqui está tudo bom. Não tem nada Beleza Aqui está do colisão Uma colisão chega logo Vamos pegar aqui Opa, 12 justões, boa Aqui Vamos ao laboratório E vamos ver nosso primeiro de um, mais um Com sucesso, e vamos ver o que vai vir Black Agumon, vai Black Agumon, Black Agumon, gente Black Agumon, Black Agumon, Black Agumon Black Agumon, Black Agumon, Black Agumon. Boa, Black Agumon, boa. Ó, nosso Omegamon é, Ele não veio da árvore do Agumon. Mas ele, é, ele veio da árvore do Agumon. Só que ele da árvore Black. Então é algo legal. Então. Isso foi interessante. Black Agumon, boa. Vamos lá. Beleza. Qual a árvore que eu quero seguir? Essa aqui do Black. Ah, mas aí não vou ter coisa para poder deixar ele na Mega. Vamos dar uma olhada aqui nas evoluções. Evoluções aqui. Opa. Fecha, fecha, fecha, fecha, fecha, fecha, fecha. Tem que ser uma árvore fácil de evolução. A gente tem as coisas. Evoluções. Cadê? Ok. Ok, ok, ok, ok, ok. Ok, amigo. Nosso Black Agumon mais um aqui. Opa, ele veio com a, com a foto diferente. Que da hora. Interessante isso. Tá. Se bem vai gastar. Ah, vai gastar coisa de fogo. Beleza. Só que é o seguinte: É, cara. Eu não vou ter nada com fazer. Se bem que de evoluções. Cadê? Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá. Rose. list, Beleza. Será que aqui mostra? Display. Não eu quero ver o que precisa para evoluir esses caras, mano. Minha lista, vamos, vamos minha lista. Quero ver o que precisa para evoluir esses caras? O beleza. Quero ver a gente de evolução, velho. O que, que, que eu gasto, cara? Não adianta eu. Ah, gente, quer saber? Nível é 15, tá indo ele? Nossa. Quer saber? Sabe o que eu vou fazer? Esse blackout. Qual que tá mais viável? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu queria saber, galera, me responder. Qual que tá mais viável, gente? Vamos ver aqui. Opa, um dia? Ah, 11 dias. Beleza de algum monte de que tem lá, qual que tá fácil de pegar aqui? Tem 20. Beleza. A gente tem dois do serafimão serafimão não vai servir muito agora não. Aqui vai... Aí... Beleza. Rosemon, Rosemon. Rosemon não tem o Digimon pra virar ela. É uma boa, beleza. Tá aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Warrimon lá não tá, não vai me servir pra nada, Pinocchimon também não, acho que isso aqui é da árvore de voltinha de alguém ali, deixa eu ver, isso aqui também vou dar uma olhada só pra confirmar, tem que olhar todos aqui pra ter uma noção, isso aqui seria qual? Não, não vai me servir. Beleza, já vimos todos que tem aqui. Vamos lá em evolução. Vamos só confirmar, gente. Para não fazer caquita, no caso. Vamos aqui. Ok. Goldstar, beleza. Abre a evolutiva dele. Não, esse aqui não tem evolução. Beleza, volta para cá. Latina Limon. Opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa. Se eu desenvolver pra esse e depois pra datamon eu posso virar um. Ah boa! Tem um o Digimon que eu quero pegar lá já. Já tem. Esse Digimon. Um. Só pra completar e deixar ele mais dois, que depois ele vai dar a mesma árvore. Foda esse aqui, mano. Isso aqui é que eu queria pegar, porra. Foda. Ah então já sei qual, pra qual eu vou desenvolver, gente. Será que já tem coisa para desenvolver Vamos ver se dá pra deixar ele. Level 2. Não, faltando. Tem que deixar ele nível 15, calma aí. Calma aí, gente. Desculpa, eu tô um pouco perdido. Vamos dar comida para ele. Então, vamos lá. deck algum Beleza. Deu comida. 14, faltou pouco, gente. Tem um esqueminha que eu posso fazer para tirar alguns jumons que eu não quero, para ter uns aqui que não vão me servir para nada, que só tá ocupando espaço por enquanto. Vamos lá. Aqui ó, é um jeito de vocês evoluírem, quando você tiver muito jumon, a gente tiver para fazer, se quiser esvaziar um pouco, esse aqui vai para a roça, deixa eu ver, esse aqui também vai para a roça, esse vai para a roça. Beta, Beta é legal. Eu gosto do Beta. Tô me para a roça. Não, eu que o líder esquece. Esqueci. Agumon já tem, uma a roça. Tu também para a roça. Vai me dar um nível, que é o que eu preciso. Beleza. Yes. Dei uma, aproveitei e dei uma esvaziada nos meus jimons, que é o que eu precisava. Estava muito cheio de mão Deixei ele mais um. Ok que eu vou fazer? Antes de qualquer coisa, eu vou aumentar a resistência dele. Tem um jeito aqui de aumentar a resistência. Acho que aqui. Eu vou gastar dois Digimons iguais. Ah, mas tem que estar tá na Mega? Não. Não, não. Aqui, o primeiro é Resist. resiste. Ok, eu preciso de dois Digimons iguais. Valeu? beleza. Ok, vamos jogar esse aqui ali. E o outro Digimon aqui. Boa. É o que eu precisava. Vou perder um outro daqui mas vou aumentar a resistência desse aqui. É, vamos ver o que ele vai ganhar resistência aqui. Bonitinho. Opa, vamos deixar o de mais um e melhorar. Beleza, esse é o nome do vídeo. Ele ganha resistência ao o quê? O upgrade resiste! Ele ganha resistência... Seria o caso aqui? Tá bom, resistência à terra Não dá para reclamar Beleza, vamos lá Já consigo é o que eu queria é, Vamos desenvolver ele A gente achou nossa Árvore evolutiva no caso Que será esse Ciclonemon depois vai virar Nunemon é, é Datamon ó, caso, Quer dizer Beleza, Ciclonemon Beleza Ok. Acho que até o final do dia, acho que deve ter x1, mais um e então, dois, é, mais dois, quer dizer. Beleza. Ok. Cadê a de evolução dele? Ok. Aqui, data... Ai, que lasqueira. Vi lasqueira. Preciso disso aqui. <risos> Qual é esse metal, metal sidramon? É o datamon? É. E será que esse aqui também não vai para a evolução? Vai. Escolta tá mais fácil de pegar? Gente, por vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrando por aqui. Ah, uma coisa. Gente, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrando por aqui. Gente, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like. E obrigado por estar aqui com a gente. Esse momento maravilhoso. E, gente, para nos ajudar, comenta o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Compartilhe. Vamos comentar, vamos ajudar. Você gosta de Digimon? Me dá essa ajuda, comenta, compartilhe, deixe seu like. Se eu te ajudei, alguma coisa. Então vamos lá. E fui!